O que, que você acha da gente tralar o papai? A gente pega o chocolate e, e, e quando a gente põe na porta, quando cair o chocolate, a gente fala, tolo. Não, eu pensei em a gente colocar água com farinha, o que que você acha? Boa ideia! Vamos fazer? Vamos! Fala. A gente põe, põe a farinha no banco e a gente põe no rodo. A vai e a gente vai tolar Deixa muito like e inscreve no canal E deixa like hum, Comenta aí E dá mais tolar pro tipo, meu pai Beleza? E show, galera A gente vai esperar ele chegar Ele foi no mercado tá? A gente vai esperar ele chegar Beleza Carmen? ¡Un <t> Dois mil anos depois Um negócio assim, coladinho uhum. Não porque eu vou fazer a Não, não, sim, ó Assim, quando ele volta oh, filho da puta <risos> Ah, tá bem. ah <risos> você bem Você vai tronar os outros? Tronar os outros O que você acha de tronar os outros? <risos> ah, beleza Boa! É Boa! <risos> Beleza! É legal? É <risos> legal! legal! <risos> você pode ter certeza que agora vai ser pior pra você, tá? Foi ideia do Cauê! Você também, tá Cauê. Vai ser pior pra vocês agora! Eu quero ver quem vai limpar isso agora! Vai fora! Nossa, <risos> véio, vocês me zoaram! Olha aqui! Você, você não que quer trollar os outros? <risos> Uh. Então dá tchau aqui Tchau. Ó, like. oh, a sua vai ser pior, viu, Thaís? <risos> dá tchau, Gabriel Tchau Como que fala para o pessoal fazer? Tchau Vai, pega o Manda deixar o like lá então, agora Vai Deixa lá. o like Olha lá pra câmera lá Deixa o like e vocês, e sua mãe, ó, vocês vão se ver comigo. Nem pensar, chega, já foi, acabou. Vocês estão ferrados comigo.